Pouca bateria Deixa eu gravar assim, por favor Não sei o que eu tô fazendo Vou colocar o celular pra carregar Então, gente Eu venho aqui informar Que os vídeos antigos vai até dia 22 em julho Primeiro de julho, eu espero já vai ter vídeo normal. É. Normal, entendeu? É, Focus Galaxy está aqui. <risos> que isso? Vai ser muito divertido, gente. Vai ter muita coisa. Vai ter muita coisa. Entendeu? Fox, o próximo Hokage, uma lenda ninja. Eu tava pensando... Eu, gente, é... Não sei. Não sei. Ah... Uh... O mal. Mo... Como é seu nome? Moscou de CP Gente, eu quero voltar com os vídeos De clube pinguim É, no clube pinguim Vio E super clube pinguim Vão voltar em dia 1º de julho Aqui no canal 1 de julho, tá gente? Vocês estão entendendo? Vocês estão dizendo. Vocês estão entendendo? Diga amém. Gente, eu cortei meu cabelo lá. Meu cabelo. Deixa eu mostrar. Os pintos aqui, ó. Ai, gente. Calma. Aqui, é os gente, vocês estão vendo pinto. Os pinto tá fedor de pinto. Gente, não coma pinto, entendeu? Você tá comendo ovo, você tá comendo pinto, entendeu? Então, não coma, não faça isso. Mentira, pode comer. É melhor comer o pinto que não nasceu ainda do que é, na, é, vocês criarem ele para depois matar. Coitado. Ai, não vai de pegar Vem cá, meu piquinhozinho Olha os pintos, gente Ai, que fedor, meu Deus, tem bosta ali Olha pra Olha os pintos Olha, esse aqui é o mais bonito, gente porque ele é o único diferente, entendeu? Então, assim, não comam, pinto. Oh, não bica meu celular, não. Ele tá bicando no meu celular. Não bica meu celular, não. Vai. Estão comendo aí, entendeu? Não sai, não voa Ó, oh, o danado quer voar Nem voa, galinha, nem voa, né, gente? Nem voa Nem pinguim voa, né, gente? Eu queria até um pinguim Ah, ele fez cocô ao vivo Meu Deus do céu, não quero mais, gente Não quero São o Ian Games Samuel tá, tá inscrito no outro canal. O outro canal não tem nem vídeo também. Nesse pinto aqui. Bota a cabecinha aí, meu amor. Bota a cabecinha. A cabecinha do pinto. Cadê a cabecinha do pinto? Não bica não, bica no meu celular, gente. Bicando uma sala lá Você acredita? Não sei o que fazer, gente E o povo chegou, gente Eu vou fazer um suco aqui Vamos aprender como fazer um suco tá Cheguei Chegou. Cheguei! é? Mãe dele? Minha mãe não. Quem? Yeah. É um vídeo. Eu mostrei os pinhos. Ah. Não, gente. Vou sentir saudade do Clube Pinguim online CBR. Meu CPP é o único BR que tá. Queria que o Clube Pinguim voltasse em julho. Oi, Gui. Oi. o nome? Não, não tem. Te pouco Aí vai um de arroz, eu tô ligado, Tá bom. não de Suco do cara. Chegou o povo Eu esqueci minha água aqui Ai minha água ainda tá gelada É Eu vou chamar os amigos Pra gente jogar lá O que importa é diversão Tá, mas ele ainda tá online Dá pra começar a jogar CP no CPP Criato É MT sem graça, velho, Porque N é MSM coisa Tá de ponta cabeça Estava de ponta cabeça Gente, eu tô enviando meus vídeos Bora fazer uma primeira reação aqui Fazer assim Calma Fazer assim, vou entrar agora No super club pinguim Super club Meu Deus, meu teclado tá ruim Meu teclado tá muito ruim ainda Super clube pinguim Gente, o que, que tá acontecendo no chat, gente? O Fox está apagando a mensagem, tudo. Né? Meu Deus do céu, gente. Não. Olive, Olive Leandro faz vídeo de Joe Blake no Roblox. Em julho. Em julho, Oliver. Gente, vocês estão brigando, meu Deus do céu. Eu não vou nem ler. Gente... O Fel é da comunidade do CPO Ó, <risos> oh, vou entrar aqui E aí, Mario Game, Ana Beatriz. Ana Beatriz tem o mesmo nome. Olivia Leandro, calma que eu vou fazer em julho. pelo teclado virtual, teclado Vitor virtual virtual porque tá puxa o computador vai explodir vai explodir mesmo só bagaça né? eu pensei que a Ana Beatriz fosse minha irmã porque o nome da minha irmã é Beatriz Eu falei, ó oh, minha irmã aqui, não, mas não é minha irmã. Então eu gosto muito da Ana Beatriz. o oh, Fox. Eu vou.. Eu vou jogar. Eu vou jogar.. O miss que você fala, eu o É isso, tá tudo cheio Lenho Ok, vou entrar aqui Meu nome gratou. Migrator Migrator, vou entrar Meu Deus, gente, eu nunca entrei, minha primeira vez Minha primeira vez, gente, meu Deus do céu Fox gente que isso cinema ou o anúncio aqui atrapalhando que que lindo gente eu gostei é diferente! O cartão, o cartão chegou, gente. Bem-vindo ao Super Clube Pinguim. Não quero saber, meu filho. Vamos, como é que muda isso aqui? Seguinte. Será que talento tá lento? Nossa ilha Super Clube Pinguim está repleta de mistérios. Aventura e diversão sem parar. Olha a boquinha dele, hein? Um pouquinho. Calma que eu vou adicionar vocês. Manja dos espanhol, né, Ana Beatriz? Este... Este... Este é o... Aqui tem o um porque tá Tchul aqui? Tá em inglês aqui. Esse é o assinante. Te dará acesso a roupa e gloss proof e todos os desmais desmai, desmai, que a ilha te pode oferecer. Ah, gente, eu tô com o conto, tá na tela, não. Calma. Sinta melhor. Ó. Oh. Decora o teu grupo, faz novos amigos, embarca em uma emocionante aventura e deixa voltar a sua imaginação. Cada semana há algo novo na ilha do Super, pin... do super Pinguim. Mostra a tela. É, a vertical é como, gente? Tá, você é o Dante, é o que você é aqui. Gente, cadê o Fox? Gente, desculpa se eu não tô lendo as mensagens, eu tô, eu tô muito lerdo. Oi. A vertical é como, gente? A vertical... Eu jogava no CPU original desde 2016 vertical assim. Ah, é assim. Vocês querem? É porque assim fica... Aparecendo a mensagem pra mim. Giro o dispositivo. Aí ah, eu não vou conseguir ler as mensagens assim. Tá, vou adicionar esse Dante aqui. eu é seguro de agregar o Dante. As posições de amigos, sim. Gente, é muito diferente. Olha isso. Sou novo, sou novo em Clube Pinguim Eu tenho zero de moeda Não, tem 500 É 500? Um, 5 mil de, de moedas tem Tenho um zero, de, zero de estampilha Estampilha não, de selo De 99 selo Já vou decorar aqui Não, rosa não Então muda o nome Agora sim Salvar Primeira coisa que eu faço é adicionar o Dante Pera aí, eu vou colocar assim pra mim ler os comentários Fala, vamos pra estação de skit Tem um puff de gelo Tem um puff de gelo louco Ajeita a câmera Porque eu tô segurando com a mão, né, gente O servidor é migrator Cadê o Fox, gente? O que o Cartoon tá bravo com o quê? Vamos para a estação Vamos abrir o um mapa aqui. Olha que lindo! Eu gostei desse mapa. Meu Deus, muito diferente, gente. Muito diferente. Calma, deixa eu rolar para baixo aqui. Um tripé na feira é 15 Então, a gente é pobre A gente é pobre O que está acontecendo no cartão? Daphne delpin Bem-vindo ao labirinto De gelo, pinguim Essa parte da ilha está Atormentado debaixo de uma De um furacão de neve Protegido Protegendo a relíquia Que espera até o final Encontre uma Notas antiga que que tal, que talvez nós pode guiar a saída do labirinto, mas não, tá, eu não quero ler, não quero ler mais, estava lendo, Esse anúncio muito legal aqui. Ah, tinha como fechar o anúncio. Tinha como fechar o anúncio. Cadê o Detetive Favreim Raiz? Que quando iria fazer vídeo das novas roupas, chamava os outros de corno. Como assim eu chamava de corno? Né? Cadê o foco, gente? Pega uma vassoura e amarra na f... o celular na fita klep. Gente, eu não aguento mais andar que preguiça. Não aguento mais andar. Pouca bateria. Gente, aí a bateria vai descarregar. Então eu vou parar por aqui. Depois eu faço isso aqui. A bateria vai descarregar. A situação diz que... Mil anos depois, o cartão que foi cartoon eu não estou prestando atenção. A gente, só vai descarregar. Eu estava lendo os comentários aqui. Bem feito, pinguim. Mais adiante vem uma curva congelada, não se... não se vê muito profundo, parece que estamos perto. Eu não aguento mais seguir, eu, na verdade eu vou sair. O XCP voltou não voltou não, esse daqui é o Super Cube Pinguim. Rede O ganhou uma estampilha. Olha a Daphne. Vou chamar de Daphne mesmo. aí, conseguimos ver antes do celular descarregar. Esse jogo tá maravilhoso, gente Esse jogo Sim, querido, faz o que agora? Em pé, vertical, em pé A Gente, só vai descarregar Então vou colocar pra carregar Amanhã tem vídeo antigo, até o dia 22. Eu tenho 5 mil de dinheiro, então eu vou gastar. Puff de gelo. Qual o nome que eu coloco? Rápido? Qual o nome que eu coloco? A gente, fala rápido. Pra encerrar aqui, ó... O Fox saiu, gente. Cadê o Fox? Fox apagou a mensagem do Samuel em alguém. Cadê o Samuel também, gente? É isso que eu tava tentando lembrar. Cadê o Samuel Fox? Arroz, gelinho, cipuf. O nome do jogo é Super Clube Pinguim. Ah, não sei porque eu perguntei. Eu, eu quero colocar.. Não, deixa. Então eu vou colocar o que ele tá pedindo, né, gente? Porque eu perguntei. Eu lembrei de um nome aqui, mas. Meu primeiro puff. Eu adotei com quatro simples moedas. Aí eu vou no meu iglu. Bom, gente, aí eu vou explorar depois. No próximo vídeo, tu grava na horizontal. Ok, o foco saiu assim, né, gente? Mas pra gravar na horizontal é difícil. Difícil, entendeu? Agora eu quero entender esse povo eu Tava discutindo sobre o que, gente Então era pra gente gravar transformice Mas o foco saiu, né? Me adiciona, né? hein? Super Clube Pinguin aqui ó jogar ponto super super pingu ponto i ponto i